Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que eu estou trazendo é esta blusa que está super em alta. Gente, olha o modelo dessa blusa, olha o tecido dessa blusa. Se você quer uma peça em tendência, é essa peça aqui. Tem molde disponível no site do 36 ao 56 gratuito. Eu não cobro nada pelos meus moldes, tá bom, gente? Para fazer essa blusa... Eu usei, olha que lindo, essa lese, azubique lá da Teodora Tecidos. Lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto lá, tá? Eu vou deixar o link da loja e do tecido aqui embaixo no bloco de informação para você estar adquirindo é, este tecido aqui, que é uma lese para fazer. Essa blusa, ela é toda embutida e eu vou mostrar o legal dessa blusa. A gente tem a opção, olha de fazer vários tipos de amarração, tá? Então, tipo, eu amarrei na frente, mas eu posso, como, a, como eu fiz as faixas bem compridas, eu posso pegar aqui, amarrar do lado, pode deixar caída. Eu posso, ter a opção também, olha, de dar mais de uma volta e amarrar nas costas, ó. Dá um nozinho e deixa penduradinha, ou pode dar até um laço. Então, essa blusa é bem bacana, tá super em alta esse modelo de blusa transpassado, que dá pra você do jeito que você preferir, e lembrando que ela tem essa manguinha bufante, eu não fiz a manga muito bufante, gente, confesso que eu não gosto muito, porque meu bracinho é meio gordo, então eu fiz só um pouquinho bufante, mas já deu todo um charme nela, né? E pra compor o look, o que eu estou usando, né, gente, o tamanco que eu recebi lá da dona Rita Calçados, que é super confortável, gente, super confortável, eu vou deixar também o link da dona Rita Calçados aqui embaixo no bloco de informação, e as leitoras do Alfinetadas da Moda também tem cupom de desconto lá, tá, minha gente? Então, se você quiser aprender a fazer essa blusa super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto... Ei, ei, ei! Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma blusa com essa manga que tá usando bastante e o tecido também tá usando muito. É só colocar o molde no tecido e ir cortando. Pra quem tem prática, já pode cortar direto, e pra quem não tem prática, pega o giz de alfaiate, fita métrica, risca um centímetro e meio de margem de costura toda a volta, e aí você pode cortar, tá bom? Eu vou colocando aqui, né, vou cortando aqui e vou acelerar o vídeo. No molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte. Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Lembrando que todo o processo que eu fizer com aqui um lado, vocês repetem do outro, porque a nossa blusa, ela é toda forrada, tá? Gente, nós vamos pegar aqui a manga e vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura aqui fechando a lateral. E aqui nesta parte aqui, nós vamos passar o ponto mais largo da manga, ou da sua máquina, pra franzir. Ela vai ficar dessa jeito, desse jeito aqui, eu já fiz de um lado. Tá vendo? Pra hora que a gente encava, encaixar na cava ficar mais fácil de colocar e ela ficar, né, com este flufluzinho aqui em cima. Vamos pegar aqui a parte da frente, olha. Tirar aqui os moldes e os alfinetes. Ó. Parte da frente... Que cortamos na dobra do tecido, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, pela lateral, unindo a sua blusa. Ela vai ficar desta forma, ó. Vai fazer isso com os dois lados aqui, ó. Vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido também. Vai ficar assim, tá? parte da frente. Parte das costas, mesma coisa. Você vai vir aqui tirar um molde Aí, você vai vir aqui e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar aqui uma costura, olha, unindo a blusa, ó. E vai fazer isso com os dois lados, tá? Depois que você fez isso, você já vai vir aqui e já vai encaixar aqui, olha... Essa parte aqui das costas na lateral aqui, olha, desta forma assim, ó, tá? E aí, nós já vamos deixar a blusa montadinha e já pode também unir os ombros da sua blusa, ok? Então, agora a gente vai para a máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora, que nós já montamos os dois lados, olha, eu venho aqui e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, ó, e vou passar uma costura pela parte superior da minha blusa. Pode fechar toda a parte superior, olha, desde aqui, olha, até aqui, ó, vai passando aqui pela alça, vai fechando por tudo pra ela ficar embutida toda essa parte, tá? Tá? A cava não tem necessidade, porque depois a gente vai colocar as mangas, então não tem necessidade. Eu optei por fazer ela embutida, mas aí você, se você não quiser fazer embutida, você coloca viés nos acabamentos, tá certo? Eu cortei duas faixas, porque eu quero que ela dê duas, eu quero que ela dê mais de uma volta, tá vendo? Então, eu cortei duas faixas, ó, deixa eu ver, vocês vão me perguntar a medida, né? Deixa eu ver de quanto que tem essa faixa aqui, peraí. Eu cortei duas faixas de um metro e meio. E aí, eu coloquei aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, passei uma costura. Então, ficou uma faixa aí de 3 metros, tá? E aí, essa faixa vai ser dobrada depois pra fazer os acabamentos ali. Ela vai ficar, então, mais ou menos dessa, gros... dessa largura, tá vendo? Olha. Aí, a largura fica a seu critério. Essa faixa vai aqui embaixo, que depois a gente vai amarrar essa blusa aí, que tá usando bastante esse modelo de blusa, né? Então, pessoal, ó, aqui vocês estão vendo que eu já coloquei uma manga de um lado. Montei, tá vendo a blusa? Olha, costurando aqui, embuti tudo, ó. Porém, ela continua aberta nessa parte aqui e aqui na parte de baixo e na cava. Agora, a gente vai colocar a manga nela, tá? A minha manga, o que que eu fiz, gente? Eu coloquei um punhozinho do mesmo tecido com um elástico um pouco menor para franzir. Só para ela ficar um pouquinho mais volumosa, tá? Se você não quer que dê volume, então não faça esse processo. Você vai fazer o quê? Vai dobrar uma vez pra dentro e vai fazer a barrinha dela normal. Então, na verdade, é só esse processo aqui do punho, na verdade, nada mais é do que colocar um elástico menor, tá? Que daí ele vai fazer esse franzido aqui. Deixando a manga com mais volume Lógico que se você não fazer esse processo aqui na barrinha da manga E apenas fizer a barra normal, dobrando duas vezes pra dentro Ela vai ficar com menos volume Então fica a seu critério, se você quer com mais volume ou menos volume Pra colocar a manga aqui, é muito simples Você vai vir aqui, olha Já deixa tudo bem certinho Aí você, a manga já tá, a cabeça da manga já está franzida, olha Tá vendo? Eu passei no ponto mais largo da minha máquina Aí, eu venho aqui e coloco o lado direito do tecido com o lado direito do tecido. Como a manga já está franzida, ela é bem mais fácil aqui de encaixar. Se ela não tiver franzida, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade de encaixar ela, porque a cabeça da manga está bem maior do que a cava da blusa, tá? Então, você só vai alfinetando aí, olha, e acertando a sua manga, Agora, a gente vai a máquina e vai passar uma costura aqui, olha, para colocar a manga na sua cava. E aí, como eu já fiz do outro lado, né, vocês vão repetir o processo do outro lado e a blu já vai, já vai estar praticamente finalizada, gente. Porque daí a gente vai vir aqui agora com a parte da barra, né, que a gente vai fazer. Este acabamento aqui, olha, a gente vai colocar aqui Tá? Eu quero que fique bem, bem larga a minha tira pra dar várias voltas, tá? Mas aí, se você quiser menor, só uma volta, ou se você nem quiser colocar a tira, quiser só fazer a barrinha aqui embaixo. Você pode até embutir embaixo, se você quiser. Aí, depois você vem aqui e coloca os botõezinhos nas costas, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer o processo, o processo da manga. Então, agora, pessoal, o que que eu fiz? Aqui, olha, eu fechei, eu coloquei, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido e fechei. Só deixei a parte de baixo aberta, tá vendo? Achei o meio da minha blusa. E a minha tira lá que eu cortei com três metros, ela tem uma costura aqui no meio, tá vendo? O que que eu fiz com essa tira? Eu passei no ferro, olha, dobrei pra dentro, ó, fiz tipo um viés grande, tá vendo, ó? Ela ficou desse jeito, dobradinha no ferro. Agora, eu venho aqui, olha, e vou encaixar a minha tira aqui na minha blusa, gente. Então, eu abro ela. Vou colocar essa costura aqui, aqui na marcação do meio da minha blusa, ó. E vou alfinetar a minha tira na minha blusa aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Porque agora, na hora de costurar, eu só passo uma costurinha só, ó. Fica bem simples. O acabamento fica bem bonitinho, porque ela já tá toda embutida, não tá? Olha só como vai ficar perfeito o acabamento dela, ó. Deixa eu ver se tá gravando, porque, gente, sempre eu perco essas filmagens de tira. Incrível! Ó. Agora a gente vai pra máquina e vai passar uma costura só aqui nessa parte superior, ó. Só que daí, quando a gente terminar de costurar a blusa na tira, a gente continua costurando a tira pra fechar ela, porque ela tá aberta, olha. Tá vendo? Então, a gente vai passando uma costura até terminar de fechar ela, e aí, a nossa blusa já vai estar praticamente, olha, finalizada. Aí, se você quiser colocar um botãozinho aqui, você pode, se você achar que não tem necessidade também, aí depende como que vai ficar no seu corpo, tá? Tá? Então, vamos para a máquina agora passar uma costura aqui para finalizar a nossa blusa. Então aqui pessoal o resultado final. No meu caso eu coloquei um botãozinho de pressão aqui em cima, só um foi o suficiente porque agora eu vou transpassar. Ela que vocês não conseguem ver direito, né? No corpo dá para ver melhor aí no começo do vídeo, ó. E aí você, como eu fiz uma fita bem grande, você tem a opção de amarrar na frente, amarrar nas costas e assim gente eu tentei trazer para vocês todas as tendências possíveis. Olha só. O tecido, que é lese, que tá usando demais esse tecido, tá? Super tendência à cor. Este tipo de manga, que eu não tinha feito aqui no canal, ela é super simples de fazer e tá super usando. E este tipo também de transpasse de amarração aqui em blusa, que é com essas fitas que você pode brincar e amarrar tanto na frente, como nas costas, como do lado, tá? O molde da blusa vai estar disponível no site do 36 ao 56,